Uh, bem, uh, especificamente neste trabalho uh, prevém, realmente, do meu amor de banda desenhada. E o meu processo criativo sempre foi uma questão de inspiração, tanto do que li, do que, tanto do que quero fazer. Uh, a banda desenhada é uma ligação mais direta. Como uh, gosto de X banda desenhada, quero fazer algo semelhante, algo com os mesmos temas. Etc. Uh, questão tridimensional. Uh, a única, uh, única coisa que realmente tem conexão, talvez seja uh, a conexão puramente teórica, a questão de cooperação. Sabem, como banda de desenhada é um meio que necessita tanto do artista quanto do leitor para